A rede de supermercados JB nasceu em Frutal em 1976. Uma ideia esplêndida do então visionário José Barnabé. Desde então crescemos. Hoje contamos com nove lojas, sendo seis em Frutal, duas em Iturama e uma em Fronteira. Com geração de empregos direta e indiretamente, sempre voltado com rendimentos para Frutal e toda a região. Contamos também com o Posto de Gasolina JB e o Atacadão Luso Brasileiro. Nossos produtos sempre de alta qualidade. Venha nos conhecer. Rede de Supermercado JB para Frutal e Região.